Olá, boa tarde. Meu, essa, esse processo de autossabotagem, ele tem é, muitas ramificações, então eu me organizei para gravar hoje, eu já gravei uma primeira edição e daí depois quando eu fui ver, tô tentando achar aqui um suporte para ter onde colocar meu celular, aí eu fui ver, não tinha som no meu computador, acabou não, não gravando nada. Então, eu vi que tinha a Gleide e a Andrea entraram, devem ter me achado mó maluca, assim, né? Não consegui. Então, como eu não quero perder a janela, eu acho importante e até simbólico, assim, ter rolado isso hoje, de não conseguir né capturar o som, vamos lá, vamos, vamos fazer de novo. Então, a autossabotagem tá aí realmente imperando. É... Desculpa ter começado desse jeito, assim, meio atropelado, eu não queria ter perdido o primeiro horário. Então, meu nome é Cristiane Pedotti, hoje é o primeiro episódio da terceira temporada da Curadoria do Incrível, onde eu falo sobre o que é incrível para o nosso processo de desenvolvimento, o resultado de pesquisas que eu venho fazendo. E... E nessa terceira temporada, eu quero falar sobre os processos de autossabotagem. Então, no meu caso, e aí falando desse primeiro eixo que é do corpo físico, eu percebi que eu não presto atenção nos sinais do meu corpo que mostram que algo não está em equilíbrio. E eu só paro mesmo para buscar algum tipo de tratamento, alguma coisa, quando eu já estou numa situação de doença. Então, o que aconteceu né, na minha vida, aí vou falar em linhas gerais ao longo dos últimos 15 anos, mais ou menos. Primeiro, aos 20 e poucos anos eu tive uma, uma crise de colite nervosa, que não é algo que se manifesta de uma hora para outra. Depois eu tive uma crise de depressão aos 28 anos. Com 30 e poucos anos eu tive uma tendinite aguda, perdi o movimento da mão direita. E foi só há dois anos atrás que eu me dei conta de que isso era um padrão. E de que ao puxar meu corpo né, e ir até o limite de algumas coisas, buscando estar tá realizando trabalho ou outras tantas, eu acabo me prejudicando. E a ideia de compartilhar aqui, nessa temporada, eu quero fazer vídeos mais curtos, é porque o que me ajudou a prestar atenção foi a conversa do, com um médico que me atendeu no pronto-socorro, quando eu tive essa crise. E, e ele me ajudou a perceber que era algo que já vinha se manifestando há muito tempo. Então eu peço para quem está assistindo agora a live, ou para quem vai assistir depois a gravação, para deixar também é, seu depoimento. Que... Autossabotagens, vocês já perceberam que vocês fazem. Que tipo de agressão que rola com o corpo, que de alguma maneira está impedindo um processo de evolução que uma parte da gente quer realmente fazer de maneira verdadeira. E aí, o que entrar de mensagem vai ser muito rico para compartilhar depois com outras pessoas. Eu vi que a Kátia entrou, bem-vinda. A gente tem um atraso aqui na transmissão. Eu tô quase já encerrando a live de hoje, fazendo uma breve recapitulação. É... O meu desejo é ficar atenta com os meus processos de autossabotagem, com o meu corpo físico, passar a prestar mais atenção é, no que está tá rolando e, e seguir firme aí com essa vontade de evitar cair nas mesmas armadilhas do passado, tá bom? Um abraço, boa tarde.